Olá! Vamos iniciar o nosso podcast de hoje fazendo a leitura na íntegra do livro de Jonas. Vale a pena esclarecer o seguinte. Estamos buscando esse livro na Bíblia Sagrada. E lá diz o seguinte. Em graus diversos e sobre formas variadas, as grandes religiões da Antiguidade Tiveram pessoas inspiradas que pretendiam falar em nome de Deus. Isso abre o capítulo da explicação de profetas. E aí nós vamos lá para o livro né, que explica sobre Jonas, que foi um profeta bem icônico da palavra de Deus, porque ele era um pouco revoltado. Então, aqui vai abrir né, a explicação sobre o livro de Jonas, dizendo Este livro difere de todos os outros livros proféticos. É uma narração que conta a história de um profeta desobediente, que a princípio Furtar-se, que quer a princípio furtar-se a sua missão e depois se queixar a Deus do sucesso inesperado de sua pregação. O herói a quem é atribuída esta aventura um tanto ridícula é um profeta contemporâneo de Jeroboão II mencionado em dois reis 14 a 25 mas o livro se apresenta como sendo obra dele e de fato não pode ser a grande cidade de Nive destruída em 612 não é mais uma lembrança longínqua o pensamento e a esperança e a expressão desculpe, devem muito aos livros de Jeremias, de Ezequiel. A linguagem é tardia. Tudo contem Tudo convida a colocar a composição depois de do exílio no discurso do século V. Então vamos lá para Jonas, né? No capítulo, e vamos começar a leitura dessa história que é interessante, ela é engraçada e ela conta a história desse profeta. Então vamos lá, aqui em Jonas. A palavra foi dirigida a Jonas, filhos. De Amate. Levanta-te e vai a Nínive, a grande cidade, e anuncia contra ela que sua maldade chegou até mim. E Jonas levantou-se para fugir para Tarsis, para longe da face de Deus. Ele desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou para ir com eles para Tarsis, para longe da face de Deus. Mas Deus lançou sobre eles, sobre o mar, um vento violento e houve no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de naufragar. Os marinheiros tiveram medo e começaram a gritar cada qual para o seu Deus. Lançaram ao mar a carga para aliviar o navio. Jonas, porém, havia descido para o fundo do navio, tinha se deitado e dormia profundamente. O comandante do navio aproximou-se dele e ele disse... Como podes dormir? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez Deus se lembre de nós e não pereceremos. E eles diziam uns aos outros, Vinde, lançaremos sortes para saber por causa de quem nos acontece essa desgraça. E eles lançaram as sortes e a sorte caiu sobre Jonas. E lhe disseram, então, Conta-nos, qual é a tua missão? De onde vens? Qual a tua terra? A que povo pertences? Ele lhes disse, Sou hebreu, e venero o Deus único, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então, os homens foram tomados por grande temor e lhe disseram, Que isto que fizeste? Pois os homens sabiam que ele fugia para longe da face de Deus, porque lhes tinha contado. Eles lhe disseram, Que te faremos para que o mar se acalme em torno de nós? Pois o mar se tornava cada vez mais tempestuoso ele lhes disse tomai-me e lançai-me ao mar e o mar se acalmará em torno de vós porque eu sei que é por minha causa que esta grande tempestade se levantou contra vós então os homens remaram para atingir a terra mas não puderam pois o mar se tornava cada vez mais tempestuoso contra eles. Eles invocaram então a Deus e disseram, ó oh, Deus, não queremos perecer por causa da vida deste homem, mas não ponhas sobre nós o sangue inocente, pois tu agiste como quiseste. E tomaram Jonas e o lançaram ao mar. E o mar cessou o seu furor. Os homens foram então tomados por um grande temor para com Deus. Ofereceram um sacrifício a Deus e fizeram votos. Segundo capítulo, Jonas salvo. E Deus Determinou que surgisse um peixe grande para engolir Jonas Jonas permaneceu nas entranhas do peixe três dias e três noites Então orou Jonas a Deus, seu Deus Das entranhas do peixe ele disse Da minha angústia clamei a Deus e ele me respondeu, do seio do cheol pedi ajuda, e tu ouviste a minha voz. Lançaste-me nas profundezas, no seio dos mares, e a torrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. E eu dizia: Fui expulso. Diante dos teus olhos Todavia, continuo a contemplar o teu santo templo As águas me envolveram até o pescoço O abismo cercou-me E a alga enrolou-se em volta de minha cabeça Eu desci até as raízes das montanhas A terra cujos ferrolhos Estavam atrás de mim para sempre Mas tu fizeste subir da fossa a minha vida Deus, Senhor Deus, meu Deus Quando minha alma desfalecida em mim Eu me lembrarei do Senhor Deus A minha prece chegou a ti Até o, seu, até o teu santo templo Aqueles que veneram vaidades mentirosas abandonam o seu amor. Quanto a mim, com cantos de ação de graças, oferecer-te-ei sacrifícios. E cumprirei os votos que tiver feito ao Senhor Deus pertence à salvação. Então o Senhor Deus falou ao peixe, e este vomitou Jonas, sobre a terra firme Capítulo 3 Conversão de Nínive e perdão divino A palavra do Senhor Deus foi dirigida a Jonas a segunda vez Levanta-te vai a Nínive a grande cidade de e anuncia-lhe a mensagem que eu te, envie, eu te disser. Jonas levantou-se e foi a Nínive, conforme a palavra do Senhor Deus. Nínive era uma cidade muito grande, de três dias de marcha. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia. Pregou, então, dizendo... Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os homens de Nínive creram em Deus, convocaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. A notícia chegou ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou seu manto, cingiu-se com um pano de saco, e assentou-se sobre a cinza. Em seguida, fez proclamar em Nínive, como decreto do rei e de seus grandes, homens e animais, gado graúdo e miúdo, não provarão nada, eles não pastarão e não beberão água, Crubir-se-ão de panos de saco Invocarão a Deus com vigor E se converterá Cada qual do seu caminho perverso E da violência que está em suas mãos Quem sabe, talvez Deus Volte atrás, arrependa-se E revogue o ardor de sua ira De modo que não pereçamos E Deus Viu que suas obras, que eles se converteram do seu caminho perverso. E Deus arrependeu-se do mal que ameaçara fazer-lhes e não fez. Quarto capítulo, desgosto do profeta e resposta divina. Mas isso trouxe a Jonas um grande desgosto e ele ficou irado. Orou então ao Senhor Deus dizendo, ah, Senhor Deus, não era justamente isto que eu dizia quando estava ainda em minha terra? Por isso fugi apressadamente de Tarsis, pois eu sabia que tu és um Deus de piedade e de ternura, lento para a ira e rico em amor, e que se arrepende do mal. Mas agora, Senhor Deus, toma eu te peço, a minha vida pois, melhor para a minha morte do que a vida Senhor Deus disse tens por acaso motivo para te irar Jonas saiu da cidade e instalou-se a leste da cidade lá, construiu uma tenda e assentou-se a sua sombra Para ver o que aconteceria na cidade Senhor Deus fez crescer uma mamoneira sobre Jonas Para dar sombra à sua cabeça E libertá-lo do seu mal Jonas alegrou-se grandemente Por causa da mamoneira No outro dia, ao surgir da aurora Deus mandou um verme que picou a mamoneira, a qual secou. Quando o sol se levantou, Deus mandou um vento oriental que açoita. O sol bateu na cabeça de Jonas e ele desfalecia. Então pediu a morte e disse, É melhor para mim morrer do que viver. Disse a Deus, Está certo que te aborreças por causa da mamoneira? Ele disse, está certo que eu me aborreça até a morte. Senhor Deus disse, tu tem, tu tem penas da mamoneira que não te custou trabalho e que não tirei Tu tens pena da mamoneira que não te custou trabalho e que não fizeste crescer, que em uma noite existiu, em uma noite pereceu, e eu não irei ter pena de Nínive, a grande cidade, onde há mais de cento e vinte mil seres humanos que não distinguem entre direita e esquerda. Assim como muitos animais, essa é a história do profeta Jonas e do seu diálogo com Deus. Jonas, profeta, porque decidiu levar a palavra de Deus. No entanto, muito humano, muitas vezes, não escutou aquilo que Deus pediu e seguiu outro caminho. E no seu diálogo, muitas vezes, ele se aborrece, porque ele achava que Deus ia cumprir a promessa que ele pregou. Mas Deus, como é bondoso, como é amoroso, acabou a salvando, salvando toda aquela cidade. Fiquem em paz, essa é a história do livro de Jonas. Até mais, até o próximo podcast. Se gostou da história, nos acompanhe no canal. Clique no sininho para novas histórias e contos. Tchau. Fica com Deus.